Nessa uh, terceira aula, um pequeno resumo sempre sobre uh, o tema que você pode uh, acessar no livro e vai pegar, né? só uh, recapitulando, nós estávamos uh, vendo esse uh, gigantismo uh, do sistema uh, corporativo que domina o planeta, você deve lembrar, na página 44 tem aquele gráfico das, uh, das bolinhas, né? Uh, nós vimos também que são 147 grupos que controlam e essencialmente bancos controlam o grosso uh, da economia mundial, 40% do, uh, do total. Uh, a visão hoje que a gente quer pegar é o seguinte. Esses grandes grupos, como eles funcionam internamente? Isso a gente chama de governança corporativa. Governo a gente sabe o que é a máquina administrativa, governamental. Aqui a gente está pegando o sistema de gestão, de organização do que a gente chama o processo decisório é, dentro das corporações, né? Como é que a gente entende como funciona dentro é, cada uma dessas bolinhas que a gente viu, se a gente é, expandir ela? O primeiro é, ponto é o tamanho de cada, de cada bolinha. Né? É, se vocês pegam a maior delas, a BlackRock, a BlackRock é, ela, é, gira anualmente 14 trilhões é, de dólares. É, o PIB dos Estados Unidos, de longe a maior economia do mundo, é, ela, é, é um PIB de. 18 trilhões eh, de dólares. Então, vejam bem, nós estamos numa situação em que as grandes corporações são muito maiores em termos econômicos do que a ampla maioria eh, dos países eh, deste, eh, deste nosso pequeno planeta. Né? Isso está aumentando, né? porque nós temos, eh, por exemplo, a Bayer e a Monsanto Uh, se juntam a partir desse momento a quase totalidade das atividades de um agricultor desde a semente os, uh, os defensivos assistência técnica tudo passa por uma só corporação e a autonomia de decisão do agricultor vai se reduzindo ele se torna de certa maneira um subcontratado dessas grandes empresas que organizam uh, todo o processo em nível uh, superior não é uh, tem um um documento que eu gostaria de recomendar a vocês vai ajudar muito. Vocês podem pegar no Netflix, na, uh, uh, no YouTube, que chama A Corporação. Ajuda muito a entender como funciona internamente. É uma recomendação boa. Num, num filme de duas horas, é um documentário, você vai entender uh, esse processo uh, de maneira uh, bem mais avançada. Né? Uh, lembrando que nessas 147 grandes, nós temos hoje 28 gigantes, mas gigantes mesmo, financeiros, e são financeiros, essencialmente, são bancos, grandes investidores institucionais, são 28 que controlam o sistema financeiro eh, do planeta. Como funciona isso internamente? Deixa eu lembrar que cada um desses gigantes, eh, dos sistemicamente importantes, como a gente chama eh, em economia, ele tem ativos, né, o, o dinheiro que ele tem para rodar, em média eh, de um 1,8% trilhão de dólares. Para você ter uma comparação, isso são dados de eh, eh, 2013, eh, na época o PIB mundial era de 73 né? e o PIB do Brasil era de 1,6 trilhão eh, de dólares. Então, cada uma dessas empresas, em média, tem mais ativos do que o PIB do Brasil, eh, que é um país eh, que é a sétima potência econômica mundial. As coisas mudaram. Né? Então, outra dimensão de organização eh, econômica e política. Esse conjunto de 28 grupos, eles manejam essencialmente eh, 50 trilhões de dólares para um PIB mundial de 73. E, eh, curiosamente, a dívida eh, dos governos é também da ordem de 50 trilhões. Na realidade, as rédeas financeiras, que essas grandes que esses grandes grupos financeiros têm sobre os governos, vem se fortalecendo uh, de maneira sistemática e, evidentemente, uh, transformando a, uh, a política. né Esses 28 uh, gigantes cooperativos que, que eu menciono, você vai ter no fim uh, do capítulo, na página 65, você vai ver muitos nomes conhecidos, como HSBC, Santander, Citibank, etc. Uh, são os, os grandes grupos Mundiais que controlam esse sistema. Agora, entrando dentro de cada uma dessas bolinhas, de, de cada um desses, uh, desses uh, 28 uh, uh, grandes grupos, você tem assim: você tem um centro controlador. Né? Você vai uh, poder olhar na página 60, né? eu fiz uma pequena pirâmide dessas coisas. Né? Tem uma que controla um conjunto de outras, que por sua vez controlam outras e forma assim um, uma. Uma pirâmide, uma chamada hierarquia de organização econômica, uh, uh, que é um problema, né? Uh, nas Nações Unidas a gente chama isso hoje de galáxias uh, econômicas. Né? Uh, Para você ter uma ideia, uh, este sistema uh, vai levar uh, a um nível uh, médio de sete níveis hierárquicos. Então, não é assim, não é mais aquilo que a gente via. Você tem uma empresa que tem um chefe, um Hermir de Moraes, coisa do jeito tem sua empresa e manda nas empresas e produz coisas. Não, você tem uma empresa, acima dessa empresa, você tem uma, um conjunto é, é, é, de controles sobre uma série de empresas que, por sua vez, são controladas por uma holding financeira, que, por sua vez, são controladas por um banco. E, na realidade, você chega a sete hierarquias o que acontece, em geral, num processo desse é o seguinte, a gente estuda isso em administração, a partir de três, quatro níveis hierárquicos, eh, quem está em cima acha que lá embaixo eh, aplicam aquilo que se, eh, que se ordena e quem está eh, quem embaixo acham que lá em cima alguém manda. Né? Na realidade, há uma desarticulação da capacidade eh, de gestão, da capacidade de organização. Os gigantes empresariais, tal como os governos, viraram gigantescas burocracias e isso coloca um problema da sua racionalidade e da sua utilidade em termos econômicos, em termos sociais e em termos eh, ambientais, evidentemente. Você vai Poder constatar essa complexidade burocrática das empresas pegando o gráfico da uh, página 62, tem um monte de bolinhas dispersas, você vê como a partir de um centro uh, se tenta administrar inúmeras uh, uh, atividades nos mais variados setores, nos mais variados uh, países do mundo. É, Para vocês terem uma ideia, ordem de grandeza, portanto, são sete níveis uh, hierárquicos, uma empresa dessa uh, trabalha com nesses grandes grupos, entre 27 e 164 setores. Portanto, você tem uma empresa que tem o nome de empresa, pode ser Nestlé, pode ser qualquer Bayer coisa assim. Na realidade, a gente associa com um produto determinado, mas essas empresas produzem desde creme de beleza, até armas, até bicicletas, até são acionistas da Microsoft, enfim, estão em... Frequentemente, mais de 100 setores diferentes. Qualquer coisa que dá lucro, que tem perspectiva de dar lucro, elas compram. Podem não ter nenhuma expertise, nenhum conhecimento da área. Interessante que dá lucro. E vamos nomear alguém para pressionar, para extrair o máximo de lucro. Quer dizer, não é mais uma racionalidade empresarial, tudo aquilo que se estudou no capitalismo, que o bom empresário tem uma ideia, vai querer satisfazer os clientes, gerando a satisfação do cliente vai ter mais lucro e coisa do gênero. Isso é coisa do passado. Esses gigantes são gigantes políticos interessados no curto prazo, na maximização do lucro, e isso desorganiza em grande parte todo o sistema, todo o sistema econômico. Não é só que é uma hierarquia extremamente uh, uh, profunda, né? um desdobramento burocrático profundo, e que trabalham em tudo quanto setores, mesmo quando não entendem nada da, uh, da área. Mas também trabalham num conjunto de países. Em média, trabalham entre 90 e 110 países diferentes. E é um complicado. Né? Então, você tem, numa cidadezinha do interior uh, uh, da Suíça, né? em outra você tem uma empresa uh, que trabalha com mais de 100 países, produzindo as coisas as mais diversificadas. Como é que e grandes empresas, hein, diversificadas pelo mundo, né, controlando subcontroles sucessivos, como é que esse gigante mundial gera uma racionalidade? A única racionalidade que ele consegue é dizer para qualquer empresa nas ilhas Fiji ou em qualquer lugar do mundo dizer, olha, você tem que render tanto. Se não tem que render tanto, a gente corta, né? Então, de certa maneira, a única coisa que eles conseguem entender, porque você não vai ter um técnico que entende centenas de diversos uh, uh, produtos, é quanto está rendendo. Então, a pressão sobre a empresa é render. E se entra em conflito com a, o impacto ambiental, o impacto social, uh, uh, qual é a, a desorganização que estou fazendo, eu pego o exemplo da da Chevron Texaco no, no Equador, que fez um desastre na, de poluição amazônica, que vai reverter para nós, porque estão assim no, é, Isso aqui é, é patológico e, ao mesmo tempo, compreensível. É da lógica dessa, desse gigante empresarial é, que tem que maximizar o lucro e, portanto, quando der um problema como a Samarco, de um problema uh, como a Volkswagen e tantos outros, nós vamos entrar nisso na, na, na próxima aula, na realidade uh, você tem uma incapacidade do governo impor os controles e incapacidade interna dessas empresas uh, realmente se organizarem uh, para uh, assegurar uh, as transformações. Uh, só para dar um exemplo, eu menciono isso no, uh, no livro, né? Você tem só nos Estados Unidos, em poucos anos, eu tenho anotado aqui 2.163 condenações por fraude, por crimes ambientais, etc. Só de corporações norte-americanas. Né? Esse sistema claramente não está funcionando. Né? Boa leitura, pegue o capítulo correspondente, o capítulo 3, vamos passar no seguinte para ver como isso impacta uh, a, o funcionamento das empresas em termos de impacto econômico e em termos de desresponsabilização relativamente ao que acontece eh, com as nossas economias.